Essa canção, ela, ela participou do festival de música do Rui Barbosa Quem conhece a escola Rui Barbosa aqui? Lá de Cabo Frio é, Eu cantei essa canção, ela ganhou em primeiro lugar Não tinha pretensões assim, de só participei Eu acho que a gente se conheceu nessa época, né Budega? Participando da, do festival de música do Rui Barbosa E guardei essa canção, eu, eu tava lendo na época Siddhartha de Herma Rezi e vamos lá. E o título do seriado